olá meu nome é felipe barcelos e eu sou fundador da academia de importador é e nesse vídeo eu vou ensinar você como você vai importar relógios de marcas dos estados unidos Re relógios invicta por exemplo que é a febre do momento eu vou te mostrar a diferença de preço para os invicta lá dos Estados Unidos, os preços praticados lá e os preços praticados aqui no Brasil. Você vai se encantar com tudo isso. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai fazer para importar de lá, OK? Então, é isso aí. Vamos para a tela do meu computador agora que eu vou te mostrar esse passo a passo. OK, então, esse aqui é um dos sites americanos. Esse aqui é o World of Watches, que significa Mundo dos Relógios.com. Ok, esse é um dos sites lá dentro do curso. Tem vários sites que eu mostro para vocês, mas esse aqui é um dos melhores. Então, eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos dar, descer um pouquinho aqui, ó. Ó, tem as opções aqui, ó. Puma, Reine, Invicta, ó. daqui os recomendados. Eu vou mostrar primeiro aqui para vocês, ó. Daí depois, que que vocês vão o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês os preços que são vendidos aqui no Brasil, ok? Lembrando que todos os invicta deste site aqui, os que eu apresento, são extremo, é, totalmente originais, 100% originais, ok? Ó, se você não entende de inglês, o que, que você vai fazer? Eu uso o Google Chrome aqui, que na hora que eu aperto o botão esquerdo do mouse aqui, ou o botão direito do mouse, ele tem a opção aqui de traduzir para português, ó. Nos outros navegadores deve ter, mas o Chrome é assim que faz também. Ó. O que, que acontece? Ó? Ele já mudou aqui. Deu uma é, desconfigurada aqui, mas traduziu. Ó. Relógio dos homens, relógio das mulheres, óculos de sol. Os recém-chegados são é, as peças que acabaram de colocar. Então eu sou homem, a maioria dos meus clientes são homens. Então a gente vamos aqui, ó. Relógio dos homens. Vamos clicar aqui. Pronto. Vai aparecer aqui ó, as marcas. Ó esse rotor, ó, tem as marcas aqui, ó, o Obaco tal, ó, Invicta, ó, esse Invicta aqui, ó, de 595 dólares, ele está com 89% de desconto, você paga por ele hoje 65 dólares, ok? 65 dólares vai dar mais ou menos uns 140 reais, se você mandar ele é, direto para o Brasil, você vai pagar mais uns 300 dólares de taxa, então talvez não compensa, porque você não pode mandar direto. Daí você tem que comprar ele e mandar para um armazém lá nos Estados Unidos. Já já eu explico mais ou menos para você como que funciona isso. Ok, daí a gente acaba controlando o imposto e faz ter bem menos imposto, ok? Se a gente mandar para o armazém e mandar para o Brasil, você vai pagar no máximo aí 50 a 60 reais de imposto, ok? Você vai pagar 140, com mais 50, 100, 200 reais. Esse relógio aqui é vendido a mais de 800 reais, ok? Você compra por 200, 250 e vai vender a 800. Tem praticamente aí 200, quase 300% de lucro. OK? Ó, oh, outro invicto aqui, ó, oh, de 595 dólares por 104,99. Pessoal, é, é é a diferença é muito grande, 82% é tá por 104, mas é tudo original. Isso aqui talvez são alguns relógios que está meio saindo de de fabricação, que eles não fabrica mais, estão fabricando outros modelos, porque eles estão fabricando sempre modelos novos. É, inovando sempre então os mais antigos é vai tendo essas ótimas promoções ok ó vai descendo aqui é muito relógio lindo lindo ó, 79 e os preços aqui são muito bacanas. Olha que lindo esse aqui ó só que esse aqui é da da headline que é a linha vermelha ok Ó, isso aqui ó vem com óculos ó, da invicto de 1179 tá por 99 dólares é muita muita muita coisa boa mesmo Aqui também tem a opção de você Escolher o ó, movimento ó, Quartz ou automático Quartz é aquele que tem a pilha Quando acabar a pilha você leva é, no relojoeiro e ele pega e vai colocar a pilha para você, já esse automático aqui não, é um que você vai mexendo o braço, ele vai mexendo lá, tipo dando corda conforme o movimento e ele nunca acaba a pilha, ok? Você só tem que usar ele, se você não usar, ele vai parar, mas se você é, usar ele no dia a dia, ele vai, não precisa de trocar pilha nem nada, ele é automático, ó. então a gente clica aqui, do site vai... Dá um F5 aqui e vai aparecer só os modelos que são automáticos. Se invicta aqui, ó, 84 dólares, o Headline, Invicto. Aqui tem várias opções. Ó. O material, o que você quer? Lembrando que a gente escolheu aqui. Então, o que a gente faz? Ele vai voltar para o inglês. Daí você volta aqui de novo para o português. Voltou para o português, OK, O preço. Qual preço você quer? Daqui tem os preços. Ó. Menos de 100... Ou mais de 500 tal você escolhe a, a cor também ó, azul amarelo branco prata preto daí ele vai selecionar a que você quer aqui ó tamanho aqui ó se você quer relógio grande relógio pequeno então aqui é os tamanhos aqui são os maiores ó é médios esses aqui são os pequenos ok é você pode escolher homens aqui ou Limpar filtro, que ele vai tirar tudo, ok? Forma, rodada, praça, retângulos, ok? Ó, esse aqui é um quadrado. Esse aqui já é um redondo, ok? Ó, material da caixa. Inoxidado, borracha, titânio, cerâmica, ouro rosa, ok? Então, você escolhe mais ou menos o que você quer. A cor da correia, o que, que você quer? Ó, branco, tal, que você escolhe tudo, ok? Então, vamos abaixar aqui pra vocês darem uma olhadinha nos preços, ó. 379. Esse aqui ó, já é um pouco mais caro, só que isso aqui já é da marca Citizen que está traduzido aqui para cidadão invicto Os Invicta são os top do momento. Todo mundo estão comprando e está muito barato, muito barato mesmo. Ó. É, eu vou deixar o, o site aqui embaixo do vídeo, vai estar tá ele para você, ok? É, ou talvez no e-mail que você recebeu aí, vai estar tá o link para você acessar o site, ok? Daí você vai ver tudo certinho, ok? Ó, os modelos, ó, Bulova, esse aqui, ó, de 620, ó, tá, tá com 41%, tá mais caro que os outros, mas tá com quase 50% de desconto. Esse outro Invicta aqui, ó, de 895, pra, tá por 234. Daí você pode falar, ah, Felipe, mas esse site aí é tudo réplica, não é original não, porque os preços estão muito baratos. Então, eu venho aqui pra você, eu coloco aqui, ó, os relógios com mais de 500 dólares. Deu uma olhada aqui, 800, ó, 500, 625, ó, 200, 200 tal tal, 1.200 dólares, então tem relógio, com, como que eu posso dizer para você, de diversos preços, ó, esse relógio aqui mesmo, da Graham, aqui, ó, está por 33 mil dólares, vai dar uns 70 mil reais esse relógio em preto aqui. Mas eles ainda estão com 39% de desconto. Então, esse site aqui, ele tem relógio para todas as classes sociais, ok? Esse relógio aqui, lógico, deve ser para milionário, cara, que é super, super rico, que compra ele. Mas é isso aí, você pode comprar de 99, como você pode comprar de 33 mil dólares, de 4 mil dólares, ok? Então, o site aqui tem todos os relógios. Relógio mais caro, relógio mais barato, mas tem de todos. Agora eu vou dar mostrar para vocês, mais ou menos... É, mais ou menos quantos são vendidos aqui no brasil ó voltamos aqui ó a maioria 84 dólares 99 ó. então vamos fazer o seguinte vamos simular se a gente fosse comprar esse Invicta aqui ó 84,79 vezes você vai fazer vezes o preço do dólar mas quanto que tá o dólar o que, que você faz você abre uma outra aba e vem no site da UOL o site da UOL ele vai aparecer aqui ó ó o dólar está 2,26 se você entrar de noite talvez pode não estar aqui daí você tem que entrar aqui na economia daí você vai acabar vendo dólar então tá 2,26 Ok então que a gente faz vezes 2,26 Ok ele vai sair por 191 reais o okay, que a compra aqui mas e o frete Felipe é tem o um frete também o frete você vai pagar aí uns 15 dólares 15 vezes 2,26 que é o preço do dólar hoje Opa. 15 vezes 2,26, 33. Então aqui você acrescenta mais 33,90 o relógio esse relógio aqui juntamente com o frete vai sair 225 reais mas felipe vai ter imposto vai ter imposto sim muita gente fala o seguinte a ah, compra lá 10 camiseta da ou de outra marca e coloca o relógio do meio mas eu vou falar para você que isso não funciona por que não funciona toda compra que ela é chegou aqui na alfândega ela passa pela receita federal que é a alfândega e lá dentro é, todas as encomendas passa por um raio X. Então mesmo que tiver esse relógio no meio de um monte de outras peças, o raio X ele vai localizar o relógio. Ele vai ver na declaração alfandegária, que é a declaração que você faz, que a gente tem um esqueminha que a gente faz para diminuir o imposto. Para em vez de você pagar mais, você pagar menos. Se ele vê que na declaração você não declarou que está vindo o um relógio, aí eles colocam a taxa altíssima para você. Então você tem que falar tudinho que vai certinho. Pode até é, falar que você pagou menos, mas não pode mentir, tipo pegar um relógio e colocar no meio das roupas, ok? Então vamos fazer o seguinte. Ó, esse relógio a gente vai pagar 84 dólares. Vamos ver mais ou menos quanto seria de imposto neles, neles. Se você declarar os 84,79 vezes 2,26, esse é o preço normal dele, né? Agora a gente vai fazer vezes 60% que seria 114 reais de imposto, ok? Só que a gente faz um esqueminha que você vai pagar metade disso aqui. Você vai pagar uns 50, 60 reais de imposto. Então, mais 60 reais, você pagaria nesse relógio aqui, 285 reais. Agora eu vou mostrar para vocês no Mercado Livre o preço desses relógios lembrando que o mercado livre a maioria do pessoal são pessoal que compra nos estados unidos mesmo até nesse site aqui e vende no mercado livre vende mais barato que alguns sites ok então vamos colocar aqui invicta ele vai carregar e vai aparecer os relógios invicta estão vendo aqui ó, os preços R$ 800 reais 1.500 700 ó, 700 1.100 800 é tudo nessa base não abaixa disso 600 ó, Ok, ó, 1.200, 1.200, tem muito aqui, ó. Ó, 1.000, 1.200, isso aqui é os do Mercado Livre. Mercado Livre é o lugar onde o pessoal compra e daí espera chegar aqui. Por que eles, todos eles dão frete grátis? Porque eles estão pagando aí a gente acabou de fazer conta, 285, no máximo 300 reais no relógio, estão vendendo a 600, a 1.300, ok? Então, eles estão ganhando mais de 100%, ó. Alguns ganham até 300%. O cara compra um relógio por 300, 400, aí tá vendendo 1.400, tá ganhando 1.000 reais em um relógio só. E se você olhar aqui, ó, tem 13 vendidos, ok? Se você olhar nesse aqui, ó, tem 27 vendidos. Se você olhar nesse aqui, ó, tem 133 vendidos, esse aqui tem 65, ó, 179. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Esse aqui, ó, o cara tá vendendo a 800 reais. Vamos fazer a conta aqui, ó. Somando que ele tá... Vamos somar alto. Ele está gastando 400 reais no relógio, ok? Aqui está quase 300, mesmo com é, a compra do dele no site, o preço que você vai pagar no frete e mais o um imposto. Coloca aí que ele pagou 400 reais nesse relógio. Ele está vendendo a 800, certo? Então ele está ganhando 400 reais, correto? Na verdade, vamos fazer certo aqui: 399 só que ele vendeu 133 relógios então a gente vai fazer isso aqui vezes a 133 ó, o cara já ganhou 53 mil reais vendendo esse relógio que compra aqui nos Estados Unidos, aqui no método que eu ensino, que você vai aprender lá dentro da área de membros da academia importador como você vai fazer para importar e você vai vender ao dobro o triplo do preço aí, vai ganhar muito dinheiro ó, esse cara aqui, ó, vendeu 133 já ganhou 53 mil reais e geralmente ele não vende só um tipo de relógio vende vários, ok? tá, mas aqui é o um mercado livre ó, na base de, vale de 600 a 1500, agora vamos, vamos procurar no Google, um site especializado em vender Invicta, ok? Relógio Invicta, Pesquisando no Google, o Google vai dar aqui ó, vamos entrar nesse site aqui ó, que é um site que tá bem ranqueado ali ó, Invicta, esse é um site normal brasileiro que vende Invicta, só que agora olha os preços, 3.800, 2.100, ó, 4.000, 1.600, 2.000, Ó, os mesmos relógios que estão tá vendidos no Mercado Livre a mil, novecentos, mil. E o que está vendendo por dois setecentos, ó. O cara deve estar tá ganhando dois mil reais nesse relógio, deve estar tá ganhando aí 2.500 nesse mais. Então, os caras estão ganhando muito dinheiro mesmo vendendo para relógio. É, vendendo esse relógio, ok? Opa, ó, é quase igual, ó. Esse aqui, ó, quase igual. Aqui lá, ó, e, ó o cara está vendendo 1500 ó. Esse de prata aqui, ó, também, ó, 2200. Então, os caras racham de ganhar dinheiro vendendo esses Invicta. Invicta é um relógio muito bom, é a febre, é a febre, <risos> eu falando frebre, é a febre do momento, ok? Então, é isso aí. O que, que você tem que fazer? Agora, vamos fazer uma simulação de como a gente vai fazer para comprar. Como se fosse esse relógio aqui, a gente vai clicar nele. Aqui tem as especificações dele, ó. Aqui tem mais fotos, ó quiser aproximar ó, dá uma olhada ali ó tão vendo ele é automático ó. vai com movimento desse olha essa foto aqui também ó viu que legal esses lembrando que esses detalhezinho aqui ó são de ouro 18 aqui ó 18k que são ouro 18 ok que você vai fazer você vai vir aqui e adicionar o carrinho só que você não vai mandar para o Brasil, porque se mandar para Brasil, o Brasil, você vai pagar muito, muito, muito caro. Então, não compensa mandar para o Brasil. Então, o que, que você vai fazer? Você vai mandar para os Estados Unidos. Vai falar, Felipe, mas como que eu vou mandar para os Estados Unidos? Não tem nenhum parente que mora lá, ninguém. Então, no, no curso, eu ensino a você abrir uma conta de duas empresas que você faz a conta neles lá. Eles te dão um endereço lá nos Estados Unidos. Então, você vai ter um endereço fixo lá. Então, tudo que você comprar nos Estados Unidos, você vai mandar lá para aquele endereço. E é, tem muita gente que está com medo também, que a Receita Federal estão falando aí que vai começar a taxar tudo. Que é, tudo a partir de setembro agora, desse mês agora. Então, mas a gente é, não tem esse risco. Por quê? Por que a Receita Federal estão fazendo, o governo estão fazendo? Quando a pessoa comprar no site e enviar para o Brasil, o site para enviar para o Brasil, ele vai ser obrigado a declarar o valor real da compra, ok? Então, é aí onde a, a Receita não tem como ser enganada, ok? Mas nós somos diferentes. Por quê? Porque a gente mandamos para os Estados Unidos e depois que chega no nosso endereço lá, aí sim nós despachamos. Então, nós que vamos controlar a declaração. Isso que a Receita Federal está fazendo aí, o governo está fazendo, vai ajudar nós ainda. É? Vai ajudar as pessoas que estão é, fazendo as compras pelo método que eu estou ensinando. Porque isso vai facilitar ainda nós, porque não vai demorar tanto e vai ser muito bom. O okay? que, que você vai fazer? Ó, Chegou aqui, daí você vai pagar. Pode ser por Paypal, tal. Aqui você vai ter que colocar o endereço. Billing é billing é o endereço do cartão. Você tem que comprar com cartão internacional, ok? Se você não tem um cartão internacional, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um. Vai falar, ah, mas Felipe, como que eu vou fazer um cartão internacional, sendo que eu estou desempregado? É, e meu nome está no Serasa, ou eu não tenho limite alto no banco. Fala, não, calma. que Não sei se você já viu, mas eu ensino também você a fazer um cartão de crédito internacional pré-pago. Mas como assim, Felipe? É assim, ó, você coloca dinheiro nele mediante por boleto por boleto ok você pega é, imprime um boleto no valor de 200 reais vai no lotério ou no banco e paga esses 200 reais vai entrar no cartão e vai ser disponível para você no cartão então é como se você tivesse fazendo uma compra internacional por boleto mas você paga o boleto para entrar o dinheiro no cartão e depois usa esse saldo que está no cartão para comprar em qualquer lugar do mundo porque o cartão é internacional Ok? E esse billing aqui é o endereço do faturamento do cartão. Então, o cartão vai estar tá no endereço brasileiro, né? Então, que você vai colocar o mesmo endereço que você cadastrou no cartão. Se você ainda não viu esse vídeo, que eu ensino como faz o cartão de crédito pré-pago, é, fica atento ao seu e-mail que, que eu vou mandar ele para você, ok? Pra você aprender a fazer também. Ok? E depois que chegar lá no, no nosso endereço lá, que a empresa... É, eles dá pra nós, eles avisam que chegou, da lá você paga o frete lá para mandar para o Brasil. Ok, então é isso aí. Eu vou mandar vou colocar agora para vocês aqui um depoimento de um cliente da academia do importador que comprou um relógio e ficou muito, muito contente. Você vai ver a empolgação dele no vídeo, ok? Então, é isso aí. Eu vou deixar o site disponível para vocês aqui no vídeo mesmo ou é, no e-mail vai ter o site lá. De lá você, você mesmo entra no site aqui, faz suas pesquisas, dá uma olhada nos relógios, ok? Então, é isso aí. Então, agora eu vou colocar o depoimento do rapaz e você assiste para ver a empolgação dele e que ele já está ganhando dinheiro vendendo relógio, ok? Então, é isso aí. Até mais bom dia gente eu faço parte aqui do grupo do portador do felipe barcelos né eu comprei esse curso praticamente há um mês né esta aqui é a minha primeira compra né é, en tudo pelo Chipito, tudo chegou tudo conforme é, a caixa que eles me mandaram né tem praticamente cinco quilos eu eu coloquei um, um valor aqui de 165 dólares é, a receita, ela me taxou 60%, deu mais ou menos 220 reais mais 12 reais. A encomenda chegou muito rápido, eu postei ela dia 16 e ela chegou aqui para mim dia 28. Quer dizer, chegou ontem, hoje que eu li no sistema, deu para mim apanhar Agora eu vou abrir a mesma aqui, ok? Tem tata. Comprei mais ou menos mais 15 peças da Hollister, Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relógio. Vita, top, top, top. Ouro, ouro, ouro, top. top o relógio, gente. Relógio aqui, tô apaixonado por esse relógio. Esse relógio aqui, eu comprei ele por 118 dólares na Amazon. 118. O livro Mercado Livre, transformando para real com taxa, com tudo seguro, sai por 300 reais. Vou no Mercado Livre, ele de 880 reais. Tinha um comprador amigo meu que me dá até 800, eu não quis. Daqui para nós, logo, não sei se eu comprei duas sedálias para mulheres na rola top top mais uma camisa ó. perdi até a conta aqui um seis perfumes comprei seis perfumes chegou tudo bacaninho os perfumes todas as notas nota da Hollister, nota nota da Hollister e do, dos perfumes, chegou tudo gente tá aqui praticamente aqui eu é, bota para vender, entendeu? Eu já, tenho, já tinha oferecido já para alguns clientes agora aqui o meu negócio é isso aí, esperar as outras comendas, o, o, o que eu gostei mesmo que chegou rápido demais, eu me surpreendi. Eu já importo mais de um ano e meio em outros países. Né? Mas essa aqui para mim bateu recorde. Fiz um envio pela Priority e-mail. Priority e-mail. Entendeu? Chegou demais. Eu preferido de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 peças da Roda conforme eu comprei. Agora, esse relógio aqui é top demais, gente. Top demais, Top, lindo, lindo, lindo relógio. Na Amazon, original ouro, Entendeu? 18kg. Estou apaixonado por esse relógio. Esse aqui eu não sei, não, mas não vou conseguir vender. Um colega meu que me dá 800 reais. Aí eu acho que eu vou fazer outro pedido para ele. Comprei outros também, muito bom. Um abraço para todos. E é isso aí. É, agradeço muito aí o Felipe Barcelos. Né, me deu várias orientações, o pessoal do grupo também. E é isso aí, gente. Bora acreditar. Uh, valeu, hein? viu a alegria do rapaz é isso mesmo todo cliente que compra o curso Academia do importador fica desse jeito mesmo quando faz as suas compras quando o seu primeiro pacote chega além do meu suporte da minha equipe de suporte ser muito bom é responder sempre rápido as perguntas ainda você vai ser colocado em um grupo secreto no facebook onde lá só tem clientes já tem mais de 1100 clientes a ah, é, e lá no grupo é ótimo porque se você quiser uma sugestão quiser perguntar alguma coisa os próprios clientes já tem mais de 1.100 clientes lá e a interação é muito bacana é como eu gosto de falar é a, é a família da academia de importador então é isso. se você é um daqueles que quer parar de gastar tanto aqui no brasil e quer passar a comprar seus produtos seja roupa seja relógio seja eletrônico celulares nos estados unidos você vai pagar muito mais barato então é isso aqui do lado ou aqui embaixo vai ter um botão para você comprar o curso o curso hoje é ele está a 197 reais é, mas é um preço de lançamento. É, logo, logo a gente vai ter que subir esse valor, porque realmente está muito barato. Depois que você chegar na área de membros e ver o curso, você vai ver que você pagou muito barato ainda, ok? Ele vai ser a 397 ou 497. Então, se você é, quer aproveitar essa oportunidade e comprar ainda a 197, o preço de lançamento. A hora é agora. Você clica aqui do lado ou embaixo aqui para você fazer sua inscrição. No botão que vai ter escrito assim: ó, sim, eu quero aprender a comprar mais barato. Okay, você clicando nesse botão vai ser redirecionado para o site do Hotmart, que é onde eu recebo os pagamentos. É muito seguro. Eles usam o sistema de pagamentos do Bcash, que é concorrente do PagSeguro. Então, é totalmente seguro. É, e Já tem que falar o seguinte, se você pagar pelo cartão de crédito, é, o acesso ao curso ele vai ser enviado para você no mesmo momento, na mesma hora. Okay, porque o pagamento ele é aprovado na hora também. Mas agora, se você for pagar pelo boleto, é, o pagamento não é, é, não é confirmado firmado na hora, então você não recebe o curso na hora. Se você pagar por boleto agora, é, escolher a opção por o boleto, depois que você pagar, se você pegar e pagar amanhã, depois que você pagar, tem um prazo de um a três dias úteis para o meu sistema, o nosso sistema receber o pagamento. Daí, daí depois quando ele receber o pagamento, ele vai te mandar a notificação e vai te mandar o acesso ao curso, ok? E eu quero te falar da garantia também. É, você vai poder assistir o curso quando você quiser. Ele é seu para sempre. É, você não vai perder o acesso dele, mas você tem 30 dias para analisar o conteúdo e se você achar que não é bom, o curso não é bom, você pode pedir o dinheiro de volta que eu vou devolver o dinheiro para você. Eu quero no meu curso é, as pessoas que estejam 100% satisfeitas. Eu não quero ver quem não esteja satisfeito no, é, no, no curso, ok? Então é isso aí. Se você quer me dar um voto de confiança, se você quer aprender também a comprar mais barato direto dos Estados Unidos, somente produtos originais, produtos muito baratos, de qualidade. Então é isso aí. Não perca essa oportunidade, não. É, hoje o curso está a 197, mas amanhã, se você deixar para amanhã, ele já pode estar tá a 297, 397, porque esse preço é o preço de lançamento, ok? Então é isso aí. Eu te espero lá dentro da área de membros da Academia do Importador. Muito obrigado e tenha um bom dia, uma boa tarde. Uma Boa noite. Até mais.